Muito mais do que se tornar um profissional de destaque, é importante buscar uma instituição que prepare você para o futuro. Por isso, aqui na Cruzeiro do Sul Educacional, desenvolvemos o nosso jeito de ensinar, um ecossistema de aprendizagem que coloca você como protagonista da sua formação, capaz de encontrar soluções criativas e implementá-las com liderança e empatia, visando o impacto positivo que elas podem causar na sociedade. O nosso jeito de ensinar também oferece oportunidades para que você possa personalizar a sua formação, desenvolver um espírito empreendedor e fortalecer seu pensamento crítico. Sem falar do incentivo à inovação e da presença de professores altamente capacitados, que tornam o aprendizado mais estimulante e transformador. Um destaque do nosso jeito de ensinar é a possibilidade de escolher parte do conteúdo que deseja estudar, através das chamadas trilhas customizáveis. Bem interessante e inovador, não é mesmo? Em nosso site, você encontra muito mais detalhes sobre o nosso jeito de ensinar, que está presente em todas as nossas modalidades e metodologias de ensino. Nossos cursos presenciais são para você que valoriza o convívio com professores e colegas e gosta de ambientes movimentados e dinâmicos. Aqui você encontra matrizes curriculares e disciplinas optativas de qualidade e que atendem às particularidades regionais isso sem contar com toda a infraestrutura física e tecnológica, incluindo o ambiente virtual de aprendizagem, que oferece todos os recursos necessários para um estudo dinâmico e envolvente. Você também tem a possibilidade de participar de projetos interdisciplinares e atividades complementares, que garantem o networking e enriquecem ainda mais o seu processo de formação. Navegue pelo nosso site e conheça mais de perto nossos cursos e metodologias.